You've got yourself something funky Olha o que tem aqui pra você Bibi, fala, Bibi Bibi galera, de, de muito sol e muito sono, como sempre, né? Pra não variar. O Mike já tá tomando o café dele, agora eu vou tomar meu café, vou preparar aqui um leite com cappuccino E depois eu vou preparar o almoço, o Claudete deixou um arroz pronto de ontem, que eu acho que tá por aqui. O arrozinho já tá pronto. Aí é só vai faltar fazer o frango. O frango já tá descongelando aqui, ó. Peito de frango. Depois eu vou cortar ele em filé, temperar, fazer uma salada em apenas meia hora o almoço estará pronto. Para quando a Clóide chegar do trabalho, a gente sentar e almoçar tranquilamente. para posteriormente eu descer para trabalhar para o home studio. Ó, todo dia de manhã eu tenho o costume de fazer isso, ó, Leite, daquela esquentada básica. Depois eu pego esse capuccino aqui ó, que é loucura. É um pó que já vem preparado, você já joga no leite morno, aí ele vira um cappuccino, ele queria tipo uma espuma. Não igual o da foto, obviamente, mas fica gostoso. Ó, você joga 3 colheres no leite morno, espera 30 segundos, mexe e pra dentro. Acabou? Não dá pai? O que, que você quer? Quer a Peppa Pig? É isso que você queria? Pode levar ela pra sala. Tchau. Ah. O leite já está no esquema. A gente tira o leite moro. Olha que loucura agora, vai criando tipo uma espuma. Você dá aquela mexida, espera 30 segundos. Olha isso, que loucura, cara. Olha essa espuma. Olha. Hum, nossa. De novo, de novo, de novo. Hum, nossa. Delícius <laughs> Something funky. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Marcos! Cadê o Marcos? Marcos! Marcos! Vamos lá! Não! Ah, o pai tá escolhendo os dentes. Calma também. Só escava isso hum ah escava sem molde assim ó aqui entra ligue ligue ligue ligue ligue ligue ligue quero te ajudo quer ajuda Espera aqui, ó. chique chique tic, chique chique é é Sem Muito bem! Fala very good! Já escoveu os dentes, agora vou pentear meu cabelo Depois vou descer e ficar brincando o dia inteiro Não quero nem saber nessa casa o que vai acontecer Só quero saber de brincar, brincar, brincar, brincar Taco no meu sovaco! Ah. And now you've got yourself something funky. frango e beterraba, e o Maikito vai comer lentilha com frango, batata amassada e cenoura. E a Mamãe mãe, Pig vai comer o quê? Vai comer barro, né, barro e lixo, vai comer o quê? Parece umas perguntas que eu não sei. Nham, deixa eu ver se tá quente. Não, tá bom, very good, experimenta. Tá gostoso? Nossa, parece a comida da mamãe Pig, sei lá. Tá gostoso, que o pai já experimentou. O pai experimentou e tá muito gostosinho. Hum. Pronto! Cadê o Marcos? Oi. Marcos. Oi. Cadê o Marcos? Oi. Marcos. Oi, oi. Maquito. Oi. Fã, fã, fã. Oi, Marcolino? Oi, Cadê ele? Oi, você foi embora? Ah.